Olá meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem vindo ao canal, a verdade sobre disfunção erétil. Hoje vamos falar de um aparelho simples e de fácil uso. Fique até o final eu vou te explicar como usar o aparelho 15 minutos por dia, 3 vezes na semana. Para acabar com a disfunção erétil, controlar a ejaculação precoce e aumentar o tamanho e espessura do seu pênis. Mas antes eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar, comentar e também ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas contra a disfunção erétil. Você será o primeiro a saber. Conseguir ereções firmes e duradouras nunca foi tão fácil. Faça uso do método indicado e você atingirá os resultados desejados, facilmente para isso eu vou deixar um link abaixo na descrição do vídeo com esse método natural comprovado por mais de 8 mil homens que afastaram de vez o fantasma da disfunção erétil clica lá e confere ok alguns centímetros a mais faz totalmente a diferença entre uma simples relação sexual e uma noite inesquecível sua pegada seu toque sua confiança tudo joga ao seu favor é isso que esse método faz por você, aumenta o tamanho do seu pênis em até 6 centímetros e transforma a sua vida. Na esfera médica, profissionais são quase unânimes em afirmar, que se você possui um membro de um tamanho satisfatório e com ereção, acaba se tornando mais confiante. O que reflete não apenas em seu bom desempenho sexual, ou na arte da conquista com as mulheres, mas também em sua ascensão social. Esses são os benefícios dos exercícios que irei te ensinar mais à frente. Esses exercícios são praticados com o auxílio de uma bomba peniana. Essa é uma opção mais barata e segura do que as convencionais para os homens que sofrem de disfunção erétil. E agora eu vou te mostrar por que A vantagem da bomba peniana, ou bomba vácuo é que ela pode ser utilizada por homens que sofrem de alguma condição de saúde, ou passaram por algum procedimento que prejudique a capacidade das suas ereções. Além da disfunção erétil, a bomba peniana é recomendável para homens com baixo fluxo de sangue, principalmente para o pênis, que já passaram por cirurgias de próstata e câncer de cólon. Homens com diabetes, ou que sofrem de ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos também são beneficiados. Veja mais resultados aplicando esse método 15 minutos por dia 3 vezes na semana. Com o uso da bomba, a grossura do pênis poderá ser aumentada em até 30%. E o comprimento penianos de 1 a 6 centímetros. É possível verificar uma melhora logo na primeira aplicação. Mas não se esqueça, como todo exercício tem que dar sequência. Tem vantagens como, conforto e descrição. A partir de agora, você vai poder aumentar seu pênis. No conforto de sua casa com um produto de qualidade. A bomba peniana, proporciona resultados expressivos tanto no tamanho como na espessura, auxiliando também na hora da ereção. Maior prazer, com a bomba peniana, também chamada de vacuoterapia Você aprenderá a desfrutar de um sexo mais prazeroso e intensificar seus orgasmos, inclusive atingir múltiplos orgasmos. Satisfação total Aumentar seu pênis de 1 a 6 cm ou mais, de forma natural e segura. Acabar com a impotência, incrementando a circulação do sangue. Fortalecer suas ereções para obter ereções rígidas como rocha. Controlar a ejaculação precoce, não tendo mais situações embaraçosas. Qual é o princípio da bomba peniana? O princípio básico do funcionamento da bomba peniana é o de distender os corpos cavernosos através do vácuo, provocando a expansão dos espaços no interior dos mesmos. O uso de bomba peniana ajuda na recuperação da função erétil e impede o encurtamento peniano. Normalmente, a redução peniana está ligada a condições que levam à dificuldade de ereção ou à formação de fibroses em seu interior. A bomba aumenta o fluxo sanguíneo e a oxigenação do tecido erétil, evitando fibrose e fuga venosa, muito recomendada em pós-operatório da prostatectomia radical ou da doença de Peyronie. Como funciona e como fazer o exercício? Funciona por meio de um tubo que gera vácuo em torno do pênis basta colocar o pênis dentro do aparelho usando um lubrificante que vem junto com o produto para deslizar com maior facilidade e nem é preciso estar ereto para usar ao acomodar o pênis dentro do cilindro de acrílico é só acionar a seringa de bombeamento e manter o dedo sobre o escape do ar segura por um minuto e depois solta repita o processo por 15 minutos três vezes por semana se, em qualquer momento, se sentir desconfortável, é só tirar o dedo e o ar entra no tubo, diminuindo a pressão dilatadora. Mas, acredite, o processo todo é bem prazeroso. Modelo de bomba peniana em questão Mangueira de ar Tubo acrílico Anel de vedação Seriga de sucção Mais gel lubrificante de brinde Então, ao realizar a sucção, a bomba peniana expande os corpos cavernosos do pênis, fazendo o sangue circular, promovendo, assim, uma ereção superpotente. Depoimentos de quem usa, a bomba peniana Ricardo Júnior, São Paulo, 54 anos Comprei uma bomba peniana por curiosidade, vi que realmente funciona, pois consegui ganhar 2 centímetros em menos de 3 meses. Mário Silva, Porto Alegre, 27 anos Eu adorei a sensação de ver meu pênis grande, mas minha namorada simplesmente gostou ainda mais do resultado. A bomba peniana trata disfunção erétil, ejaculação precoce, pênis torto, doença de Peyronie aumenta o comprimento e circunferência do pênis e potencializa as suas relações sexuais. Melhora suas ereções, eliminando disfunção erétil. Eu espero que tenha entendido os benefícios da bomba peniana. Tudo que você precisa saber sobre disfunção erétil é como reverter. Finalmente, a solução que faltava para isso está aqui. O melhor caminho para eliminar o problema é clicar no link da descrição do vídeo e tirar qualquer outra dúvida sobre o assunto. Veja a bomba peniana com maiores detalhes. Clica lá e confere, ok? Obrigado por ter ficado até aqui. Nos falamos em um próximo vídeo, com mais dicas e sacadas, para melhorar as ereções e ter uma vida sexual, feliz e prazerosa.